Não, não, não, não. Esse nigga querendo meu yeah, deck Vocês sabem yeah, que eu tenho swag yeah, Tô fazendo hey, meu trampo yeah, fast Eu disse yeah, que não quero yeah, cash Esse nigga yeah, querendo yeah, meu deck Vocês yeah, sabem que eu tenho swag yeah, Tô fazendo yeah, meu trampo yeah, fast Disse que eu não yeah, quero cash yeah, Cheio de glow. glow Tô com as ball glow. Sou super choque Vai levar um choque Clique babalô Trap em boa Me chamo Goku Você é Raku Cheio de glock Tô com as blocs Sou super choque Vai levar um choque Clique babalô Trap em boa Me chamo Goku Você é Raku Eu tô me sentindo um yeah. yeah. Olha nosso type yeah. uh. Quero esse hype, yeah. uh. Tamo nessa vibe, yeah. Eu tô muito hype, olha esse type Quero esse hype, tamo nessa vibe Eu tô muito hype, eu tô muito hype Olha nosso type, olha nosso type Quero esse hype, quero esse hype Tamo nessa vibe, tamo nessa vibe. Se sentindo style, se sentindo style. Eu tô muito high, tô muito high. Cheio de glow, tô com as glow. Sou o super shock. Vai levar um shock, clique babalu. Trap mais de boa. Me chamo Goku. Você é Maxo, Maxo, Maxo, Maxo, Maxo, Maxo.